Olá, profissional Triple A! Você está na plataforma do Triple A Inovação, um espaço único e exclusivo para que você aprenda tudo sobre inovação, tecnologia e negócios através dos ensinamentos dos maiores especialistas em inovação do Brasil. Aqui você vai encontrar mais de 500 aulas rápidas e práticas sobre os temas mais recentes do mundo dos negócios. Vou te explicar rapidamente como a plataforma funciona para que você possa começar os seus estudos o quanto antes. Vamos lá? Nossa plataforma possui diversas categorias de conteúdos focadas em trazer os mais importantes ensinamentos. Todas as semanas, publicamos quatro novas aulas, de segunda a quinta, com insights e orientações feitas especialmente para você. Disponíveis a partir das 5 horas da manhã, essas aulas fazem parte de 5 categorias específicas com muito conteúdo inédito. As categorias são Insights, análises aprofundadas de nossos colunistas sobre notícias recentes e temas em alta sobre negócios, comportamentos, tecnologias e tudo relacionado à inovação. Entrevistas. Conversas exclusivas com os principais CEOs, empreendedores ou empreendedoras do Brasil, abordando os mais diversos setores e estratégias de mercado. Pergunte ao AAA. Perguntas enviadas por profissionais AAA com respostas vindas direto de nossos fundadores, com orientações e sugestões sobre os mais variados temas. Top Picks. Indicações feitas por nossos fundadores e por nossa equipe com filmes, palestras e matérias internacionais de nossas maiores fontes. Resumos de livros, títulos nacionais e internacionais, resumidos em 15 minutos por nossos colunistas, trazendo uma forma prática de aprender com os melhores. Além de disponibilizá-las na plataforma, todos os dias enviamos um e-mail com a aula do dia, uma curadoria exclusiva das principais notícias e materiais complementares para os seus estudos. Outras opções da plataforma são seleção de aulas através de autores, escolhendo seu profissional AAA de preferência, trilhas com uma curadoria de conteúdos relacionados para que você possa aprofundar seus estudos e artigos com materiais exclusivos produzidos pela equipe do AAA Inovação. Por fim, você poderá acompanhar suas aulas através de diversas funcionalidades da plataforma do AAA Inovação entre elas, legendas automáticas, velocidade de vídeos para consumir mais em menos tempo, formato pop-out para continuar seus estudos a qualquer momento, várias opções de qualidade de vídeo, além de poder avaliar, favoritar e comentar em todas as aulas disponíveis na plataforma de qualquer dispositivo, seja celular, computador ou tablet. Ah, e não se esqueça de fazer parte de nossos grupos de WhatsApp e Telegram para se conectar com outros profissionais do AAA Inovação. Os links você encontra logo abaixo. Aproveite a plataforma do AAA Inovação e bons estudos.